Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling e nesse vídeo iremos falar sobre a Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor. A Nota de Consumidor ela já está disponível para a maioria dos estados. mas recomendamos que verifique na Secretaria da Fazenda do seu estado se já está disponível a emissão da NFCE no ambiente de produção. Caso já esteja, será necessário realizar algumas configurações. Uma delas é acessando em Preferências configuração do certificado digital e verificar se a configuração do seu certificado foi realizada corretamente. Lembrando que a configuração do certificado é a mesma da emissão da nota fiscal eletrônica. Então, após configurar o certificado digital, será necessário também, acessando aqui em Preferências, Configuração de NFCE, definir o tipo de ambiente que irá utilizar, Lembrando que homologação é um ambiente somente de teste, sem valor fiscal. Informar o código de segurança do contribuinte. Esse código irá obter na Secretaria da Fazenda do seu estado e ele é obrigatório para a validação da NFC. Em seguida, há dois parâmetros que podem ser marcados, que é a opção de lançar contas e lançar estoque. Então, quando você emitir a nota fiscal eletrônica e realizar a validação dela, o sistema irá lançar automaticamente contas e estoque. Tá? Outra questão importante também é aqui em preferências, naturezas de operação. Uh, o sistema irá utilizar a natureza que estiver definida como padrão venda. Tá? Nesse caso, é a venda de mercadorias. No campo indicador de presença, deverá estar selecionada a opção operação presencial. Após tá, nos salvar, e aí sim já poderá realizar a inclusão de uma NFC. Acessando aqui em vendas, NFC, vamos clicar para incluir. Aqui o sistema irá fazer uma validação para verificar se o certificado foi configurado corretamente. Aqui podemos incluir os produtos e ele vai listando ao lado. Então, podemos adicionar quantos produtos forem necessários. Em seguida temos a aba cliente. Nessa aba, por padrão, vai aparecer sempre no comprovante de venda como consumidor final. Caso o cliente exija o CPF ou o CNPJ, poderá informar aqui. Temos a aba pagamento, onde poderá definir o total recebido, e aí o sistema irá calcular o troco automaticamente poderá informar parcelas, informar a forma de pagamento, tá? Temos também aqui a opção leitor, onde poderá utilizar um leitor de código de barras. E temos a opção salvar e cancelar. Vamos clicar aqui em salvar, e o sistema vai fazer a autorização da nota. E vai nos dar um retorno se ela foi enviada ou não. Ó, NFC autorizada com sucesso. Clique aqui para imprimir. Clicando nessa opção, vai gerar o comprovante de venda e ele poderá ser impresso. Tá, Não há uma impressora específica para essa impressão do, do comprovante, basta ser uma impressora que se adeque às medidas né, do, do comprovante de venda. Então, aqui vamos fechar. E aí podemos acessar em vendas NFC, a nossa nota de consumidor irá aparecer aqui com a situação autorizada. Posteriormente, caso seja necessário, poderá realizar o cancelamento dessa NFCE. A maioria dos estados tem um tempo de 30 minutos para o cancelamento, mas poderá verificar essa questão também na Secretaria da Fazenda do seu estado ou com seu contador. Aqui temos a opção de imprimir DANF, lançar contas e lançar estoque. Aqui no lado direito também temos a opção para excluir essa nota. Nesse caso, ela não poderia ser excluída porque ela já está autorizada. Temos a opção de exportar os XMLs para mandar para o contador. Aqui poderá exportar por período, as do mês, por exemplo. E também temos a opção de inutilizar numeração. Caso tenha pulado alguma numeração de nota de consumidor, poderá realizar a inutilização. Tá, eu acredito que referente à nota de consumidor seriam essas as opções. Tá? Tem também aqui alguns filtros para filtrar por período e por situação da nota de consumidor. Caso tenham alguma dúvida ou alguma dificuldade, poderão entrar em contato com o nosso suporte para sanar essas dúvidas. Tá? Espero que esse vídeo tenha contribuído e até o próximo vídeo.